Oi, eu sou o Guru, e seja bem-vindo a mais um vídeo do Guru do Excel. Ah, ah, Olá, e como vocês podem perceber, hoje estou aqui com o meu querido amigo Laender. Toca aqui, quase fiquei no vácuo, e veio aqui mostrar como é que se mexe realmente no Excel. Nosso querido Guru do Excel, meu ídolo, vim até hoje fantasiado. Isso aqui é um turbante, não é uma toalha amarrada para quem não sabe. Se inscrevam nos dois canais e não enche o saco. Vambora! Ele ficou quietinho, né? O canal é seu, beleza? Ok, é escapou o rabinho. Soltando o rabo aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar. Não sei exatamente o que que nós vamos fazer hoje, meu caro ainda. Tratamento de dados. Nós então, vamos tratamento. falar sobre ETL. Então, seu animal, se você não ouviu, não sabe o que é tratamento de dados, presta atenção no que o nosso querido Lainder vai passar pra gente. A hora que você quiser. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de ETL, tem muita gente que não sabe o que é ETL, né? É uma sigla que significa extrair, transformar e carregar. O que a gente vai fazer aqui é conectar algumas fontes de dados, a gente tem dados desestruturados que estão em locais diferentes e a gente vai unir esses dados de alguma forma, fazer algum tratamento e carregá-los para a nossa planilha. Viu? Presta atenção. Então, até o que com a planilha, a gente tem três abinhas aqui, janeiro, fevereiro e março. O sujeito vira aqui e fala: "Eu quero juntar isso tudo, botar aqui, saber quanto que eu vendi por cada uma dessas cidades que a gente tem aqui nessa estrutura. Como é que a gente faz?" Para que ver? Não. Vem te ensinar aqui hoje como é que usa o Excel. Tá? Beleza. A gente vai pegar isso aqui e utilizar o recurso que tem dentro do Excel, que é o editor de consultas, conhecido popularmente como Power Query. Eu vou fechar aqui e a gente vai utilizar nem nessa planilha. Estou com uma planilha em branco aqui. E onde que a gente utiliza o editor de consultas? A gente vem aqui em dados, obter e transformar dados. Aqui que está a aba mais mágica do Excel. Concordo. Aí é verdade. Tá? Então a gente vai vir aqui obter dados do arquivo e eu vou selecionar aqui, ó, da pasta de trabalho. Vou vir aqui, vendas. Vou mandar importar aqui. Esperar. Olha. <risos> aqui, ele mostrou pra mim, botão, a estrutura que eu tenho naquele arquivo, ó, janeiro, fevereiro e março, mas tudo bem, tá aqui os três arquivos e eu tenho as três tabelas que eu contenho dentro daqueles arquivos, então, essa parte que a gente tá fazendo é o extrair, Estamos pegando a informação do arquivo do sujeito lá. Eu tenho uma dúvida, se chama ETL, extrair, transformar porque o L não é o C? Porque é inglês, né, por isso ah. você tem que aprender inglês, ó, extract, transform e load, tá vendo? Fresco. Beleza, então eu quero selecionar aqui, vira aqui, olha, selecionar vários arquivos, vira aqui, ó, e selecionar três tabinhas, vários itens, né? Show. E seleciona as três que eu quero, ó. as três tabelinhas aqui. E eu vou clicar em editar. Boa. Aí o que, que ele faz? Ele vai abrir o editor de consultas. Então vamos lá, que que, como é que funciona esse editor de consultas? Olha as três dados que ele trouxe para a gente aqui. Tá vendo na esquerda aqui? ó Certo. Consultas. O que, que isso aqui quer dizer? Eu tenho três tabelas. O que, que a gente precisa fazer com elas? Juntar. Juntar. E como é que a gente junta? A gente vem aqui, olha... Em página inicial, eu tenho aqui, ó, acrescentar consultas, eu vou mandar vir aqui, ó, acrescentar consultas como nova, eu vou gerar uma nova consulta, vou querer acrescentar quantas tabelas? Três ou mais, no meu caso são três, e vou selecionar aqui, ó, março já tá, vou adicionar aqui janeiro e fevereiro, combinado? Fechado. Beleza, o que, que eu faço agora? Dá okay. OK, essa aí é fácil. Eu. Vou renomear ela, né? Vou colocar aqui, ó, vendas. Certo. E essa consulta aqui, se vocês olharem, eu tenho aqui uma tabela com as quatro arquivos. E se você abrir o arquivo original, nada mudou. Ele está igualzinho, tava com as três amigas. Ajusta seu cabelo também. Vou fechar isso aqui. E vou carregar para. Vou levar isso para o Excel. E aqui, quando a gente clica em fechar e carregar, a gente escolhe um lugar para colocar ela. Olha, se eu quero colocar numa tabela, se eu quero colocar num relatório de tabela dinâmica, num gráfico dinâmico. Só que eu não quero colocar em lugar nenhum. Eu quero colocar só como conexão. Vou deixar ela no ar aí. E vou dar um OK aqui para vocês verem o que, que acontece. Olha, ele vai gerar para mim aqui apenas a conexão com elas. Não tenho nada na minha planilha em branco. E eu vou voltar lá, olha, no arquivo que vocês viram aqui, que era o Vindas, né? Vamos ver o que, que acontece. Olha aqui, o mesmo arquivo está aqui. Agora, o mais legal é isso aqui, ó. Se eu vir aqui e acrescentar. Mais um sujeito aqui, vou colocar o botão aqui. ó Tô colocando o botão em março. Boa. Botão. Ele vendeu 500, 600, 700 e 800. Tô vendo mais com o Pelé quase. Ó lá, vou salvar aqui. Vamos salvar aqui. E agora eu vou fechar ela de novo. Olha pra vocês verem, eu vou editar a consulta aqui, que é vendas. Vou editar ela, vou clicar em editar e vamos ver se vai aparecer o botão lá agora. Vou atualizar isso aqui, botão. Ó. Vou clicar aqui atualizar visualização. Vamos descer lá. Ali, ó. Cadê o botão? 14. Olha lá, o botão tá aqui, ó. 500, 600, 700, 800. O cara usa a estrutura dele e a gente carrega aqui na estrutura que a gente precisa. Show. Mas ainda tem um problema nessa planilha. A gente tem aqui as nossas cidades divididas em quatro colunas. E não é essa a estrutura que a gente precisa. Exatamente. Como é que a gente trabalha aqui? Com uma coluna para cidade e uma coluna para valor. Exatamente, padronização de dados. A gente vai selecionar aqui as nossas... Quatro colunas, olha que legal. Vou clicar em transformar e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Transformar colunas em linhas. Olha o que, que ele vai fazer para mim, que lindo. Ah, eu não preciso fazer no braço um a um? Não, para quê? tem aqui para fazer. E o mais legal, ele vai gravando aqui, ó. Você consegue voltar as etapas, ó. Etapa 1, um, etapa 2. Tá vendo o que dá o um nome aqui, ó? Vou mudar aqui para cidade. Dá um duplo clique para renomear. Coloco aqui cidade. Olha aqui, ele criou mais uma etapa para mim aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo ali No canto animal. No canto exatamente aqui, ó. Agora eu vou fazer o L, que é o carregar. Então eu venho aqui, ó, página inicial fechar e carregar. Ele vai vir para cá. E agora a gente pode falar o seguinte, ah, estou vendo isso aqui, como é que eu coloco aqui na planilha se você só colocou como conexão? Eu posso clicar aqui nessa minha consulta, olha, botão direito aqui, opa, faz só o seguinte, se lá. ah, arrasta isso aqui, pra... ah, está vendo? Vamos lá, vou clicar com o botão direito aqui em vendas, ó, e eu tenho carregar para. Lembra quando a gente fechou a primeira vez que tinha carregar para e carregar? Sim. Então, o carregar para é você escolher para onde. Como a gente só faz essa etapa uma vez, eu posso modificar ela clicando o botão direito, carregar para, e agora em vez de colocar criar conexão, eu falar, ó, eu quero uma tabela. Boa, toca Clico aqui, pau. vou escolher aonde, ó, quero colocar na planilha existente, vou clicar aqui e escolher que eu quero a célula, a 1, né, a gente começa normalmente no Exatamente. Exato. Começa no início, Vai dar pau. Né? Tem o B1 mais o A1 ali. Então vou apagar aqui e agora vai dar certo. ó A1... Tá vendo? E vou clicar aqui. Beleza. E agora, ó, ok. E olha que legal. Olha que legal. A gente tem a planilha do jeito que a gente precisa e o cara tem a planilha do jeito que ele quer. Se eu mudar lá qualquer coisa e atualizar isso aqui, se eu voltar, vamos voltar lá na planilha do nosso amigo? Vou vir aqui, vou pegar aqui, ó, vendas novamente. Que é a planilha do sujeito. Vou fazer diferente. Faz. Eu agora vou vir aqui e colocar mais uma cidade aqui, ó. Piracicaba, né? Piracicaba. Beleza. Vou colocar alguns valores aqui, né? Vamos lá. 100, 200. Como a gente é esperto, o que a gente faz? Ó, prontinho. Tá aí as vendas de Piracicaba. Boa. Certo? Vou salvar, vou vir aqui agora ó, e vou dados atualizar. Vamos ver se tem é Piracicaba aqui agora? Cadê Piracicaba? Tem que estar tá aí. Cadê Piracicaba? Ah, olha aqui. Vamos descobrir o que aconteceu com Piracicaba? Ela está aqui, ó. não aconteceu nada. Por quê? Por quê? Porque ela apareceu, é só atualizar. Se quiser conferir, faz o seguinte, vamos classificar a cidade, ó, classificar e é prazer, ó, maringá, Piracicaba. aí, Está que pariu, hein, velho? Olha lá, 100 a 1.400. Fechou? Fechou. É isso. Eu como que faria essa padronização dos dados? Eu ia catar a sua base e fazer na unha, planilha por planilha. Então, o que, que ele fez aqui? Ele deu um show. Nosso show amigo. de bola maravilhoso. Só tem uma palavrinha mágica que tem no meio de tudo isso daí. Padronização, porque eu vou conseguir fazer, utilizar essa, esse recurso se, a se as planilhas, independente de quantas folhas ou quantas abas fones não estiverem padronizadas? A gente consegue fazer isso, mas a gente vai ter etapas de tratamento diferentes. Aquela etapa que a gente só fez de modificar as colunas para linha vai acabar tendo mais etapas. O ETL consegue pegar um arquivo totalmente desestruturado e estruturar. Porém, a gente vai ter mais etapas, a gente vai ter mais dificuldade. Então, gasta tempo aí pensando em como padronizar primeiro as suas planilhas, para depois a gente começar a brincar. Eu tenho mais um recado, deixa eu pegar aqui, que eu deixei na cola. lá, Laender Alves, o guru do Excel, Olha. ó, trouxe aqui pra mim o livro da querida Karine Lago, né? Excel de A até XFD. Puta que pariu. Explica agora por que que A até XFD, João, pro povo porque não sabe. Que, ó, é o número de colunas que o Excel tem. Exatamente. Maravilha, ó. A última coluna, XFD. Dá pra enxergar aqui, ó, Ganhou um autógrafo. Chupa seus... <risos> Beleza? Ó, e aqui eu já pego e faço uma próxima intimação. A nossa Karine Lago está convidada, intimada. Karine a... Lago. Karine Lago. Essa eu falei Karine que... Isso é pra provocar ela pra ela vir aqui A gravar com um o vídeo do botão do Excel E tomar uma pinga comigo Beleza? Então, Fechou. até semana que vem Um, um abraço, abraço, obrigado Tchau, tchau